Olha, o que, que aconteceu? Vamos dar um, um, um, um ampassão aqui. A Red Bull, claro, dominou a corrida, venceu a corrida. O Verstappen ficou é, 11 segundos, mais ou menos, na frente do Pérez e ficou quase 27 na frente do terceiro colocado, que Fernando Alonso que também dá uma boa vantagem do Pérez para o Alonso. A Red Bull imaginou como se imaginava. Já se falava na semana passada que as condições do Bahrein, corrida noturna, o tipo de pista, dava a Red Bull uma vantagem que era maior do que o que seria no restante da temporada, esgarçava uma vantagem que já existia. E aí a gente pôde confirmar uma Aston Martin, de fato, muito forte, segundo o melhor carro em ritmo de corrida, conseguiu tirar velocidade, sobretudo na parte final da prova, quando a Ferrari não podia porque o pneu já estava se desgastando bastante, muito provavelmente o Charles Leclerc terminaria em terceiro, mas teve mais um abandono, um problema de confiabilidade, é, o caso que a Ferrari falou que ia tratar com, com unhas e dentes, que ou, tratou com unhas e dentes desde o final da última temporada, mas se mostrou ainda vivo, ainda respirando logo no começo do ano a Mercedes também é uma equipe com problemas. Então a Aston Martin começa o ano muito bem, indo ao pódio, conquistando esse direito de pódio na pista em condições normais de temperatura e pressão, apesar do abandono do Leclerc. O Alonso passou o Russell e Hamilton na pista, o Stroll passou o Russell na pista, e depois ele também passou o Alonso passou o Sainz também na pista sem deixar dúvidas. E aí, Antes do campeonato começar, a Red Bull não tinha se manifestado com relação a Aston Martin. Mas vendo como o carro rendeu bem, colocando Fernando Alonso no terceiro lugar, colocando Lance Stroll no sexto lugar, já começa a surgir essa conversa de que é, talvez o carro seja parecido demais com o da Red Bull, com o projeto da Red Bull do ano passado. Talvez seja além do limite da legalidade, JP. É, bom, assim que... Eu lembro que eu fiz esse comentário, inclusive, não lembro se foi um TTGP ou se foi um dos Reacts de lançamento de carro da temporada, mas é o lançamento da Aston Martin, a primeira vez que eu olhei para o carro, já que realmente é uma pintura muito parecida com a do ano passado, a primeira vez que eu olhei para o carro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o carro da Red Bull do ano passado, porque é muito igual, mas é muito, é muito. Então, eu realmente, é, foi só a primeira corrida da temporada, a gente não tem como cravar nesse momento que tem alguma coisa ali, é, além da legalidade, eu particularmente até duvido disso, é, mas até pela, pela, pelo próprio investimento da Aston Martin, pela... É, pela contratação do, de, de engenheiros que vieram, inclusive de times de ponta, com a própria Red Bull, né, com o Dan Fallows tendo, enfim, é, é, algum tipo de impacto real na, na concepção do carro de 2023. Então, é normal, né? É um multimarco, é, alguém é, se aproxima ali da Red Bull, a Red Bull tem qualquer tipo de desvantagem, ele vai vir né, ao microfone, vai falar alguma coisinha, vai alfinetar alguém mas se isso vai se comprovar é, verdade ou não, é, as declarações do Marco não são uma base é, concreta para isso. Então, é, eu encaro como uma surpresa muito positiva, eu fiquei bastante feliz... É, ficaria se fosse qualquer outra equipe lá do, do, do fundo do grid, mas a Aston Martin ela tem um plus, ela tem um extra de que realmente ela tem um potencial enorme de investir no futuro da equipe, de investir na, na evolução desse carro, então se eles tiverem uma boa base para trabalhar a partir desse ano... É, é um carro que vai dar bastante trabalho daqui para frente, é uma equipe que tem recursos, né? uma equipe de muitos recursos, não é uma equipe que me parece ficar limitada em determinado momento. Então, não tem como a gente cravar no momento que tem alguma coisa ilegal nesse carro, certamente isso vai ser investigado, principalmente se esses resultados continuarem, porque a Red Bull, é, enfim, tem, tem, tem, tem esse histórico, não só a Red Bull, mas outras equipes ali do grid também, é, e a gente vai descobrir, mas até o momento, só felicidade por ter mais uma equipe né, desbravando aí esse, esse top 3 da Fórmula 1, inclusive no momento à frente da Mercedes. Né?